Pronunciamento da Excelentíssima Prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Companheiras e companheiros de Fortaleza, depois de muito lutar e de nunca perder a esperança, o sonho virou realidade. O Hospital da Mulher, esta semana, começou a funcionar, realizando os primeiros atendimentos às mulheres de Fortaleza. Nessa primeira etapa, realiza atendimentos de ginecologia, endocrinologia, ortopedia e traumatologia. E até o próximo mês, vai funcionar plenamente, com oito centros cirúrgicos e todas as especialidades voltadas à saúde da mulher. A mulher que precisar de exames ou tratamentos especiais de saúde será encaminhada pelo médico da rede municipal de Fortaleza para o hospital da mulher, melhorando assim o atendimento no sistema público. Para isso, vencemos muitas dificuldades e garantimos quase 90 milhões de reais para erguer um dos maiores e mais modernos hospitais do país, para cuidar da saúde das mulheres em Fortaleza como nunca se fez antes.